para realizares um teste no Moodle clicas sobre o recurso teste e em seguida no botão responder ao teste agora repara que alguns testes poderão permitir mais do que uma tentativa e serás avaliado sempre pela tua melhor tentativa clica em responder ao teste agora e em seguida Aparecem as perguntas em sequência Para que este teste tem 4 perguntas Poderás ver o teu progresso à medida que fores preencher. Para responder às questões Basta selecionar as opções que considerares mais corretas e clicar no botão Página seguinte e isso levar-te-á à pergunta seguinte Repara que as questões que já Preencher estão aqui selecionadas mas podes sempre voltar atrás para ver. estes testes não são temporizados por isso preenches com calma analisa as perguntas e consulta a informação que necessitares para fazeres o teu teste quando terminares a tua última pergunta clica no botão terminar a tentativa E podes ainda, se achares que alguma questão te cobrou mal ou estás em dúvida, voltar ao teste para tentar novamente. Se achas que está tudo correto, então clique no botão Submeter tudo e terminar. O sistema avisa de que não poderás alterar respostas a este teste, uma vez que submetes, podes cancelar ou podes avançar submetendo. Em seguida, o Moodle dá-te logo a tua avaliação No meu caso não foi grande coisa Bem como quais são as questões que tu acertaste e que tu erraste. E podes sempre consultar todo o teu teste Para verificar a tua avaliação Clica em Terminar a revisão E podes, se a tua avaliação não foi aquela que desejavas Voltar a tentar fazer novamente o teste. E será que consigo fazer o meu teste no telemóvel? Claro que sim! Na aplicação Moodle, toca no teste e, em seguida, inicia uma tentativa de resolução. Responde às perguntas selecionando a opção que considerar mais correta toca em SEGUINTE para passares à próxima pergunta depois de responderes à anterior quando terminares de responder a todas as perguntas podes ainda voltar a tentar novamente caso tenhas dúvidas sobre alguma pergunta que te tenha corrido menos bem se achas que está tudo correto Focas em submeter tudo e terminar. E em seguida, podes fazer a revisão da tua prova, bem como saber logo qual foi a avaliação que tiveste.